Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o aqui Eu vim trazer mais um jogo aqui, pode contar mais um no perfil da Steam Eu não sei né? até o momento porque é jogo aleatório E é por tempo limitado, então vamos lá pro vídeo Bem, novamente aqui nessa live aqui, tá dando, tá dando um jogo aleatório aí É por tempo limitado que pode contar mais um Você clica aqui nas moedinhas, clica aqui no Free Random Steam Key 50 moedinhas, clica nele Copia esse link aqui e depois clica aqui em resgatar Agora vocês vão no navegador de vocês, colo o link e aqui clica login com a Twitch. Depois vocês tem que seguir esses dois canais aqui, vocês clica aqui ó, vai aparecer o um nome, vai aparecer o um linkzinho aqui ó, porque eu já tô seguindo aí não dá pra mim clicar né aí vocês clica aqui, depois clica aqui, você resgatou lá a moedinha o negocinho lá dos 50 moedinhas, clica aqui, clica aqui, espero que eu nessa página aqui. Pronto, passou 15 segundos. E vocês vão ter que retweetar isso daqui. Depois de ter retweetado, clique em continue. E pronto. Ah, vocês têm que seguir o Steam godfather E pronto. Aí tá aqui a chave. Vocês copiam. E agora vamos lá resgatar o jogo, né? É, eu tenho esse jogo na minha conta e conta mais um. E aparentemente eu já tenho ele nas minhas outras contas também. Então tá aí. Quem quiser pegar aí essa chave aqui, eu vou deixar na descrição aí. E quem que tiver pegado, deixa aí um comentário, beleza? Dizendo assim, o que eu vou achar. Bem, galera, muito obrigado por assistir. É, eu espero ter ajudado vocês. Deixa um like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal também. E deixa um comentário, beleza? Então é isso aí. Falou!